Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Deus Pai de bondade. Queremos a Tua direção sobre o que fazer, e sobre qual rumo tomar. Buscamos a Tua face, Senhor, e necessitamos ouvir a Tua voz. Precisamos de Ti, Deus de amor e bondade, mostra-nos qual caminho seguir. Meu Senhor e meu Deus. Desejamos confessar todos os nossos pecados a Ti, e clamamos pelo Teu perdão, e pela Tua misericórdia. Que a Tua luz, ilumine os nossos passos. Que a Tua sabedoria, direcione as nossas escolhas. Que a Tua força, nos ajude a vencer todas as batalhas. Que o Teu amor, nos conforte o coração, e que a Tua paz, acalme a nossa alma.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 assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Compartilhe esta oração com seus familiares, amigos e com aqueles que neste momento necessitam da ação de Deus em suas vidas.